do distante oriente, com braços entrelaçados, seja com seus parentes ou com seus namorados, seis casais comprometidos, irmãos, primos, mãe e filho, os adeuses são sentidos, mas também deixam seu brilho, ficam fica junto da lembrança, da chama que estava acesa, testamento e herança que vão servir de defesa. os parentes e amores, quando foram revelados, trouxeram moderadores de talentos regressados. O motim apareceu, mas ninguém aproveitou. Depois, o que aconteceu? Muita gente sabotou. Suave mudou o destino. Toda dupla separada. O paradeiro devino era frequente charada. O trabalho era frequente, dentro da moderação. Leonão sempre presente, trazendo reclamação. reformação. Três duplas já dizimadas. Quatro inteiras, cinco não novas regras colocadas, começava a fusão. Não faltou dedicação, e nem mesmo paciência. Nove horas de ação na prova de resistência. Duplas estavam a salvo no começo da fusão, mas logo viraram alvo e começou a confusão. Num dos CTs mais marcantes, Adre e Eric empataram, como poucas vezes antes as pedras eliminaram. Dani foi a azarada, mas salvou seu irmão. Abre levou idolada, mas salvou seu coração. A última dupla viva, ganhou um ídolo para usar, mas falhou na tentativa, e viu seu elo se quebrar. Alvos não foram para frente, foram vistos como fardo, e restaram finalmente Borba, Cris e Leonardo. Borba acabou zerado, votação foi 4 a 6. Léo foi então consagrado, e entrou para o Hall dos Reis, Adrien também estrelou, mas no ramo das estrelas, Sprint e Switch ele ganhou, e no All Stars vai ter Coreias.